A saída do Egito é composta por quatro passos. O primeiro, sair do Egito. O segundo, atravessar o mar. O terceiro, andar pelo deserto. E o quarto, chegar a Eretz Israel. Cada passo, ele representa algo nas nossas vidas. Sair do Egito representa sair do de todas as limitações que temos, principalmente as crenças limitantes, que são os pensamentos que limitam a gente. Ah, eu não vou conseguir me dar bem com a minha família. Ah, eu não vou conseguir ser bem sucedido no trabalho. Ah, eu nunca vou conseguir conquistar aquilo. A gente tem que colocar em dúvidas esses pensamentos e falar para nós mesmos que a gente vai se esforçar e vai conseguir sim porque através da ajuda de Hashem e do nosso esforço, a gente vai conseguir o resultado desejado. É claro, tem coisas que são impossíveis, tem coisas que são muito difíceis, principalmente dependendo do perfil de cada um. Mas de modo geral, a gente é super capaz de realizar milhões de coisas. Então a gente não pode ter esses pensamentos que limitam a gente, que eles acabam sendo um, acabam sendo um Egito para a gente. A gente tem que ter um pensamento expansivo, um pensamento de expansão. Querer é poder. Nada pode impedir a força de vontade, como diz o Talmud, Omed o segundo passo que é atravessar o mar significa superar e enfrentar os nossos medos, as nossas preocupações, as nossas inseguranças, todos nós temos preocupações, a diferença é que uns ficam paralisados e uns enfrentam e uns superam, então vamos atravessar o mar, vamos superar nossos medos, vamos enfrentar nossos, nossos medos, depois a gente tem que atravessar o deserto, uma jornada de amadurecimento, de evolução, com muito cuidado, sem olhar para trás, sem pensar no Egito, sem querer a vida anterior, porque a gente está num processo de evolução, a gente está num processo de amadurecimento, então vamos olhar para o futuro, vamos olhar para frente, o deserto, ele é calor. Ele é seco, não tem água. É uma jornada muito desafiadora, mas pouco a pouco, com a constância e com o tempo, a gente consegue atravessar ele. E no final, o quarto passo, chegar a Eretz Israel, a Terra Santa, a Terra da Liberdade. O maior propósito e objetivo de Pesar é ser livre. Está conectado com a Shema. Nossa chamar estar livre para fazer o certo, não fazer o errado. Infelizmente hoje, no pós-modernismo, as pessoas costumam falar, não tem certo e errado. E isso é um erro. Tem certo e errado. E o certo e errado, ele tá no guia, na orientação que Hashem deu para a gente, que é a nossa Sagrada Torá. Que possamos tomar boas decisões, fazer o certo, Fugir do errado, sermos livres verdadeiramente e ter um Hag Samear.